Da última vez que eu fiz um vídeo jogando um mapa de Fortnite, era um mapa super fofinho e eu fiz um vídeo de um mapa mega simples pra mostrar pra vocês que vocês não precisam ter mega habilidades pra fazer mapas legais do Fortnite. Mas hoje, o negócio é um pouquinho diferente. Boss Fight Lit. É isso mesmo que vocês estão vendo, os caras fizeram um mapa de Boss Fight e visualmente o bagulho parece estar insano. E a gente vai testar isso aqui hoje. Já deixa o likezinho aí embaixo, se inscreve no canal e vamos ver esse mapa. Ok, chegamos. Caraca... Velho Não, eu gostei desse piso aqui, ó oh, o lavo de Carvalho não Sei que o jogo não começou ainda, mas só de curiosidade Deixa eu chegar perto desse bicho aqui, velho Cara, que catedral bonita, hein Pelo amor de Deus, gente Ah, não dá pra ir mais pra lá Mas engraçado, né, a gente vê o contraste do mapa anterior Que eu trouxe pra vocês pra esse aqui, né Pouca diferença, eu diria Vamos lá, bora começar então Tá, ok, temos uma... Ah, essa foice é muito ruim, velho Temos uma foice e um arco Já vou atirar, já, caguei ah, não dá nada, véi Confesso que eu tô um pouquinho apreensivo Vai ter música? Vai? Hã? There shall be no light. Não deve haver luz Que bicho foda, Finalmente. hein, mano Não entendi o que ele falou Only? Ai, meu Deus do céu. Caraca! Hum, eu imaginei que ia ser pressionado. Meu Deus, cara! Meu Deus, brother! Tá. Ok, ok. Esse é aquele tipo de boss fight que você tem que decorar os padrões, né? Então, vamos lá. Eu posso fazer algo contra ele? Ai, meu Deus. Tá, ok. Ele vai atacar pra um lado, depois pro outro. Eu imagino, né? Ah, agora ele mudou os padrões, véi. Ah, mas o movimento do braço dele diz a direção que ele vai atacar. Ah. Na moral, que eu vou ter que sair do mapa e entrar de novo pra jogar de novo? Os caras fizeram um mapa lindo e não conseguiram botar um botão de jogar novamente? Finally. Finally, é isso que ele diz, ok? Fica esperto no... Mo Caraca, velho! Mas ele só começou do nada dessa vez! Tá. Tem que ficar muito de olho no movimento dos bracinhos, velho. Eu só não entendi... Ai, caralitos... Não entendi qual que é o momento que eu posso atacar, se eu tô fazendo efeito nele ou não. Tá, quando ele faz isso, ele ataca no meio, né? Uh! Caralho Aí aí é covardia, parceiro Nossa, mano Cara, eu tô me sentindo meio David Jones aqui, velho Na moral ah. Ah, ah, ah, ah. Não, velho Puta que pariu Tá, vamos ver se eu consigo Ó. Oh. Olha aí, velho, o arrombado Meu Deus, velho Ele muda os movimentos dele a cada luta é. O bagulho é bem feito, velho Isso eu não posso negar eu só não sei quando que eu tô causando dano, ne dano nele ou não. Eu tenho uma impressão que eu nem cheguei ainda no momento em que eu posso causar dano nele. Cara. Até eu decorar tudo que ele faz, eu vou morrer 200 vezes, velho. O negócio é um Dark Souls das ideias mesmo. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não, velho. Ah, mano. Eu já ia falar que eu dei sorte. Morre aí, vai Pelo amor de Deus, cara. Uh. Nossa, velho. Como é que eu não morri agora? Meu Deus! Que susto, cara. Já era pra mim, rapaziada. Tomei na jabiraca, velho. nossa Vai ter uma fase 2 No way Tá, ele vai vazar e vai acabar a fase, pelo amor de Deus Ele vai vazar e vai acabar Ele vai vazar e vai acabar, ufa Nossa, mano Foda, foda Foda, nossa Muito bom, muito bom mas muito tryhard, velho Pelo amor de Deus Olha que da hora a telinha de créditos Insano, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. Galera, esse mapa vale até pra quatro pessoas, se eu não me engano. Então, se você quiser jogar com seus amigos, o código tá lá no começo do vídeo. Pelo meu sofrimento, por favor, não esquece de deixar o likezinho aí embaixo. E também pelo trabalho foda dos caras. Que mapa da hora. Eu adoro coisas desafiadoras, assim. Por mais que dê uma sofrida. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. E até a próxima. Beijo do careca. Fui.